Simbora garoto, para mais uma partida de combate armes. Aqui quem fala é caqueado, o senhor. Costa, caqueado é o meu nick, tá? Aqui eu tô jogando uma partida aqui antes da minha cirurgia, nos próximos dias eu vou passar por uma cirurgia, vou amputar a perna. Então, se você puder me ajudar doando qualquer coisa, você vai ajudar bastante, tá? E principalmente, se você não puder doar nada em dinheiro ou qualquer outra coisa, as suas orações são extremamente bem-vindas, tá bom? Que Cristo Jesus possa abençoar você. Então vamos lá para mais uma partida. Aqui, tá? Eu tô gravando aqui pelo celular, eu espero que dê certo Porque normalmente quando eu gravo aqui pelo computador dá muito lag Que nem tá dando agora Mas vamos tentar aqui jogar uma partidinha Eu sempre, sempre, quando eu jogo aqui no Bravo Do lado do Bravo aqui, combate a... Vou capturar a bandeira Deixa eu ver se eu que pular ali Opa, consegui Eu já venho aqui jogando mina ali na torre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 Olha lá, viu que tá atirando lá, ó. Só aparece ele achar que tu vai e tu não vai, ó. Era para ter jogado bem ali, ó. Ele achou que tu foi para lá, ó. Tu está tá aqui, ó. Cadê? De... Olha ele aqui, ó. ó o outro lado, não viu? Não me viu, não acredito. Ele foi é aqui, ó. Olha o outro, ó. ó pula, pula para lá, ó. Morreu. Ah cara, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos, tá? Ao Zu, Acho que é underline Z-U-H-N. O nick dele, tá? Aqui no Combate Armas. Muita gente disse que ele é errado, eu também dizia. Mas ele passou TV, eu vi lá, tudo ele realmente joga limpo, tá? Tem uma boa velocidade. Ele fez uma doação pra mim aí, tá? Não vou colocar, não vou falar o valor, logicamente, porque isso é. Isso se torna antiético, tá? Mas muito obrigado, Zu, tá? Pela doação, que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais. E vai dar tudo certo. Depois da minha cirurgia aí, depois que eu essa perna aí, eu vou estar tá aqui firme e forte. Ó, pula, volta. Eu sempre gosto de jogar assim. Pra cá, ó, os caras... Eu, eu vai pra cima mesmo, atirando. tirando. Medo de dedão e pronto aqui, ó. Ah, foi aqui, ó. Ah não, deixei por cima aqui, que aí é melhor, se tiver alguém ali, ó, eu sempre gosto de pegar aqui, ó, sobe um pouco na escadinha, eu já fico aqui olhando, tem ninguém, Olha ali, se eu ver que alguém pulou ali, eu venho pra cá, onde esse carinha aqui tá, opa, opa, tem alguém atirando aqui, ó lá, o cara tá lá, ó, finge que vai pra lá, pula aqui, ó, Continua não dá a ver, ó. Pula aqui e vai-te embora. Volta lá, pega os kits. Agora, nem sei onde foi que eu botei meus kits. Nem me lembro. Esse aqui não é danado. Esse aqui botou lá. É, eu matei o cara ali, tinha um corra ali, Ah, já sei. Como eu tô usando aqui a habilidade de... Ah, não acredito, acabou. Poxa, não me enganei. Como eu estou usando aqui a habilidade de despacho, de em alguns momentos você consegue pegar ou vida, tá, para recarregar seu HP, ou munição. Quando você mata o adversário, cai uma caixinha de munição, isso aí é o sistema deles que decide, tá, aqui do jogo que decide. Ou uma caixinha de munição, ou uma caixinha que quando você passa por cima dela, ela recarrega seu HP. Se você tiver com 4 de HP, ele vai deixar 100. Se você tiver com 30, vai deixar 100 e etc. Tá? Qualquer valor que esteja, ele vai deixar assim. Então tá ali atrás da, ah, da árvore, ele ia pegar. Opa, será que deixou subir aqui? Morri. É, acontece essas coisas, tá? Então vamos lá, vou contar rapidamente a minha história aqui, tá? Eu tenho 34 anos, já jogo Combate armas aí há muitos anos Parei de jogar, eu jogo desde 2009, se eu não me engano, 2010 Então eu parei de jogar há um tempo Coloca uma mina aqui também, que às vezes... Ó, o cara tá ali, ó Você vai pra lá e volta Entendeu? Opa, tinha um escândalo ali não então, eu parei de jogar, porque tava dando muito... Não, Bradó, eu não sou chames, não. Eu só vi você passando. Vi que você ia voltar, porque você me viu também passando. Então, eu parei de jogar, porque tinha muito hack, cara. Tinha muita criança, qualquer coisa que cava. Sim, aí há oito anos, aí eu tô lutando contra um tumor, um tumor desmoide. De um tumor desmoide. De é um tumor... Eu posso até dizer que ele não é agressivo, mas ele tem uma característica muito... Agressiva, ai, morri. Uma característica muito agressiva. Que característica é essa? Essa característica dele se chama recidiva. Eu já operei três vezes e as três vezes ele retornou. Tá? Então, todas as vezes, e como ele, como ele se originou dentro da tíbia, tá? Nós temos dois ossos aqui na, nas pernas, tá? É, e ambas as pernas a tíbia e a fíbula. Então, ele se dentro da tíbia. Para que fosse removido totalmente, ele teria que ser removido a tíbia, logicamente. Ele cresce e vai se expandindo. Suponhamos que ele esteja aqui, que esteja fechadinho. Então, a primeira vez que eu... ele estava crescendo. A primeira vez que eu operei, ele cresceu um pouquinho. A segunda vez que eu operei novamente, ele cresceu mais um pouquinho. A terceira vez que eu, que eu operei, ele cresceu um tantão. Então, agora não tem mais jeito, tá muito necrosado. Você pode vir aqui no canal, tem um vídeo mostrando. São cenas bem fortes, tá? Se você não aguenta, não veja. Então, agora ele já tá bem grande, tanto dentro quanto fora. Ele comeu todo o osso, então eu não tenho mais nem como pisar em cima. Terei que amputar com urgência, tá? Pra você não dizer que eu tô mentindo. Ai, tá aqui, ó. Mas você pode ver aí no canal que tem um vídeo detalhado mostrando. Isso aqui é a parte externa dele, tá? Mas ele tá todo aqui dentro, aqui, você pode ver que a perna está bastante inchada. Aqui perna normal. E a perna bastante inchada. Então eu já luto contra esse tumor aí há oito anos. Tá? E infelizmente agora eu preciso fazer essa cirurgia com urgência. Então estou jogando aqui para me aproveitar. Sou pai de duas crianças lindas. Duas meninas. Opa. Duas meninas. E cara, os custos são muito altos. Eu tenho que ir para a capital, tenho que arrumar uma casa lá para me ficar com minha família para poder operar. E somos só nós três. Eu e somos só nós quatro, na verdade. Eu e minhas minhas duas filhas e minha esposa. Então, são uns custos muito altos, cara. Só eu trabalho aqui na minha casa, tá? É, eu, graças a Deus, eu consigo sustentar a minha família, mas, nesse momento, os gastos são muito grandes. A cirurgia é bem cara, tá? Infelizmente, não dá pra salvar um membro, aqui no caso, a perna. Então, eu vou ter que arcar com tudo isso. Uma casa pra gente ficar, arrumar um Airbnb lá. Os custos com a com um deslocamento daqui pra lá, que é muito caro, eu faço isso todo mês, porque eu faço acompanhamento até mês passado, até mês de dezembro, eu tava fazendo aqui minha terapia certinho mas aí eu tive que parar, que assim eles fizeram demais, caí em todo meu cabelo, mas já voltou aqui, graças a Deus e agora, infelizmente, é a cirurgia, mas o principal aí são os custos com a cirurgia, cara, que são muito atrapados, não pegou esse tipo de caseira, né? Infelizmente, os custos são muito altos, cara. Aí você vai dizer, ah, e tal, faz pelo SUS. rapaz, ah, isso não é bem assim, tá? O SUS funciona muito bem. O hospital que eu faço, ele é público particular. Ele atende uma parte pública pelo SUS. E os, o especialista que trata o tumor que eu tenho, que é o tumor desmoide, ele só tem esse hospital e é excelente, tá? Lá, tudo eu faço pelo SUS. Apesar de eu ter um plano de saúde, eu pago um plano de saúde caro. Mas ele não, não ele até cobre a cirurgia, cara, mas é um processo meio delicado. Porque plano de saúde você já sabe como é que é, né? Ele... Pra ele cobrar é muito fácil. Agora pra ele executar, ele vou ter que entrar na justiça. E eu preciso urgente, cara, urgente dessa cirurgia. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Não me diga que vai dar tudo certo. Pulou pra lá, jogou. Como eu estou usando aqui a... a habilidade de arremessador, tá? Se você joga Combate Arms há um tempo, você sabe que foi tirada as habilidades lá pela... Quando ele era da Lug, tá? Da Level Up. Level Up Games. Então, foi tirada as habilidades. Mas só que agora voltou, cara. Poxa, muito bom as habilidades. Pode pular, pular, só tá pro lado, ó. Sai atirando. Tem... Ah, tinha uma mina. Eu ia mostrar como é que ia matar o outro. Eu ia dar um tiro e jogar uma bomba. Pois é, e aí ele tá resumindo aí há oito anos, tá? Eu trabalho com programação. Estudo pra caramba. Ainda. Tenho site, faço site, aplicativo, um monte de coisa. Blog. Ah, quero um blog. Quero um blog. Opa, vai passar bem ali. Ai, morreu? Não passou. Sim. Só que como eu falei Os custos são bem Bem altinhos Então Aquelas caras do nível Opa, tem alguém que já me viu ali Legitmente, deixa eu ver Parece com um cara do clã... Início da rodada. Não o é nome dele, esqueci agora. Do clã... ProArts. Ah, inclusive o Zu é do clã ProArts. Eu entrei no clã aqui, o cara mandou um... Ah, salve pelo amiguinho. O cara, deixa eu ver qual é o meu clã Aqui te dá asas, o cara mandou aqui um convite pra mim, esse mandou um convite pra mim, eu vou só aceitando, né? eu acho que é amizade, plan, sei lá, eu vou só, eu vou só, ah, mano, eu ia jogar bomba nele, eu vou só aceitando, tá, então tá, essa daí é a minha história, conta aqui a sua história aí, ó, ó, aliás, me manda, cara, o meu WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp pessoal aí, me manda aí a sua história. Que eu vou ter o maior prazer de contar aqui quando eu tiver. Opa, eu vi alguém ali. Ah, mano. Ele correu pra cá. Será que vai aparecer? Não. Então tem... Tenho... Ah, mano, deixa eu passar pra me matar o cara. Poxa, macaco se filmou. Eu não acredito que esse cara já me matou duas vezes. Hein? Então eu vou pegar ele lá agora. Opa, tem um ali. Viu. Um aí ah, ele morreu de quê? Ah, Olha, Cadê minha bomba, cara? A minha bomba sumiu. Poxa, agora eu vou vir por cima ali e vou jogar uma bomba. Vou jogar lá de cima da torre. Vou botar aqui um kit. Pois é, mande sua história aí que eu vou ter o maior prazer de contá-la aqui. Certo? Quando eu estiver jogando aqui, eu vou contar. Cadê aí Morri Morri feio aí Pelo é, essa é minha história A sala aqui tá terminando Vou jogar um outro modo aqui Ah, o modo que eu mais gosto de jogar É capturar bandeira, tá? no mapa qual é o mapa que eu mais gosto é eu gosto desse mapa aqui bastante de vale e gosto também do Orion rig um Orion plataforma de plataforma de óleo ó oh, tem uma torrentezinha aqui marota. outra Eu não eu gosto de Juke Flea, a Juke normal, todos com a bandeira, né? não gosto de quarentena, nem um pouco. Não, opa, acho que eu vi alguém aqui. É, não gosto de quarentena, não gosto de equipe armada. hoje meus tempos de lan house era tão bom, cara. é doido. Salve aí pra Aran da lan house. Como era o nome dele? Era Aran Point. Lá no Quatrac, em São Luís Maranhão. Pula, pula, pula. Pegou dois. Pegou um. É doido. Sempre vem doido. O cara vinha ali, Tem cos. T -Cos. No mato. É, cara, esse cara tá aqui desde aquela hora. Não, mas ele vindo agora tá? que eu vi ele ali que ele foi pegar os kits. É, agora tá na selfie. Na hora da selfie aqui. se assim, caras vão vir por aqui. Eu vou jogar uma bola. Olha eu olha aí, olha olha aí, olha aí, olha aí, Pois é, mais uma partida que ganhamos aí. A minha conta principal, a minha conta era... Escoteiro. Se você um dia você ouviu falar, ó, tá aqui minha, minha, minha companheira, tá? Essa aqui é Clarice. Fiz até um vídeo engraçado. E essa aqui é Fernanda, tá? Clarice. Meu 4. Meu 4 branco, onde minhas coisas. Clarice Fernanda, tá? Minhas companheiras nos últimos 6 anos. É, meu nick era escoteiro, tá? Escoteiro 25. Eu tinha um canal muito antigo, Guerreiros, SNZ, mas... Se acabou, não sei nem por onde é que foi. Beleza, bora jogar mais uma partida aqui. Vamos encontrar aqui... Deixa eu ver aqui, cara. Vamos ver aqui. Vou procurar uma outra partidinha aqui. Só daqui de... Ah, cadê? Não, quarentena não. Não, não gosto de jogar só Snipe também. Isso daqui. Torrent, Flash Off. Eu quando eu crio salas, tá? Eu comprei um o modelador, um modelador de elite Quando eu, eu crio salas, pra mim vale tudo Menos hack tá? Eu não tenho frescura com essas coisas não. Daqui que tem só Ah, é o mesmo que tá agora, né? para pra sala do Coringa Salve Coringa Vou jogar contra o Coringa agora Vai aqui no, no alto então, ó, quando eu venho aqui no alvo eu vou mostrar aqui minha matática, tá? Quando eu venho aqui no alvo Pô, cara o cara deve estar lá Deixa eu ver se ele está lá do outro lado Não, tá não Então dá pra vir aqui pelo Ó, se você jogar a, a mina bem aqui, ó Certe nessa Nessa linha aqui, ó Se você jogar a mina certinho naquela linha Fica bem escondida Pro cara ver, ele tem que ter bastante atenção Tem que ser um cara esperto Ó, matou ele lá, então agora dá pra mostrar, Olha aqui, Quando você vê isso aqui, corra. Então se você jogar certinho aqui na linha, ó, parar de tremer aqui. Fica escondidinho, ó, tá vendo? Vou botar aqui a sniper pra você ver melhor. Fica escondidinho, ó. Quando o cara vem de lá, ele passa aqui voar e pisando na mina. Então você coloca uma aí e coloca outra bem aqui, ó. E pronto, o cara vai vir aqui, ó. Pá! Vai bater na mina e estourar essas duas. Opa! Filho de uma mãe! Viu? Foi o que eu disse? Da então ele pisou lá. Vou esperar ele abrir a porta aqui. Eu não gosto de esperar aqui. Ai, ah, abre lá a porta. Abre a porta. Abre a porta que ele tá me aí na porta, seu filho da mãe. Abre a porta. Olha, ele correu lá. Poxa, meu Deus. Não tava concentrado. Ali. Ele vai matar o outro cara agora. Matou o outro Início cara. Deixa eu ver se alguém abre a porta aqui. Agora eu não sei se o fogo é nosso, é ele bem... Tem... Ai, mano, esse cara tá aí de hack, é? Meu Deus, médico tá assim a parte de fora. O cara... o cara mata com dois tiros. Isso não é um Eles barram, hein? Eu vou tentar pegar ele lá pegar as costas. Mas que ele tá estranho. Tá. Então você coloca uma mina aqui também, ó. Ah, hoje é o kit. Tô com o kit, né? Cara, ó. Tenta botar aqui no meio, ó. Que aí dá certo. Ó. Se você botar em qualquer outro lugar. Na hora que os caras jogarem bomba, eles vão estourar ali. Coloca uma mina aqui também, ó. Que aí quando o cara for para ali se esconder, tá camperando Ele morre lá Facinho, não passa por dentro da água Olha então... aí, mano, esse cara Esse cara tá no chute Vamos ver chute Aí Matando com dois tiros Pô, espero que a gravação esteja saindo boa, ó Bota uma menina minha aqui, ó, quando você tá jogando no alto, que aí os caras vão passar rápido. E não vão ver, tá? Meme gold sempre, sempre, sempre, sempre. Se jogador aí fica escondido. O cara tá dizendo que ele tá no oficial chutando. Ah, poxa, vixe. Claro, eu sou hack, 30k de kill. Eu não sei, meu amigo. 350k de kill, 1 um kill, 2 kill, 3 kill, isso aí não impede você de usar hack, não. Pelo contrário, 350k pode dizer que você matou 350k só hoje, né? É possível. O cara tá vindo ali, eu não sei se eu estrago a bomba ali, mas vou estragar ali. Pior que nem foi lá. Tá uma mina em cima do kit. Vamos ver lá se a gente consegue pegar o... Como é o nome dele? Cooper Field. Eita, saiu? É, já morreu lá. o cara tava jogando um monte de mim, não Será que se tava me aqui agora? e o tube e coringa pois é, cara, como eu tava falando ainda há pouco, manda sua história que eu vou ter que que eu vou ter não, eu vou ter o prazer poxa, eu não gosto de guardar, tá bom, né? que eu vou ter que que eu vou gravar que eu vou ter o prazer de gravar aqui, tá opa, o caminho viu Hã? É, Coringa, eu não sei qual é o meu canal, cara Sinceramente, eu não sei qual é Acho que é senhor Costa, né Canal SR Costa Tá aqui, ó Acho que eu vou mandar o nome do canal para Cara, agora que eu olhei Agora que eu olhei aqui, cara Tô 0 barra 10, cara Não tava nem percebendo Hum. Opa, tem um ali. Papadinho, eu vou ir pro girafa. Oh, minha bebezinha. O papai tá com um pouquinho de dinheirinho. O papai tá guardando dinheiro pra fazer os exames, pra fazer a cirurgia, né? Por que isso? Eu não tem muito. ir girafa? Oh, mas você ama o girafa, né? Opa. Ó, uhum. oh, tem um cara lindo, aí. Pula logo, ó. Ou por que, que você quer impugnar? Início que rodada. Porque sim é a resposta. Ó, oh. oh, o papai tá perdendo feito doido aqui, ó. Zero barra um. não matei ninguém. Ah oh, não, ainda morri pro minigoldo ainda. Início da rodada. Ai, morri. Cara, não tá dando, não. Olha, filha. Eita, 0 barra 3. Você não dá nem pra esperar mais. O bicho? É, a máscara o dele. Feia, né? Eu Minha filha, você não esquece isso, não. Você amou, é papai? Não, muito. muito pouco? Muito. Então, diz aí, como é que você o é papai? O que é isso aí? 10? Meu Deus, tudo isso. Uh -huh. O aqui é com girafa. Então, o que é com girafa. Porque aqui é eu acho que é um girafa. Hambúrguer e batata. Entendeu? Ainda morri, ainda. <risos> Hambúrguer e batata é um girafa? Uhum. Meu Deus. Eu já Javi tem tantas coisas. Todas essas coisas. Uhum. E o que mais? Fala aí, papai. Eu vou que pra casa. Eu quero. O que é? O que jogar? Ó, meu princesa. E agora o papai tá me olhando, hein? Opa, alguém jogou bomba ali que já apareceu ali. Ah, ó. Oh. Ixi. Alguém tem aqui, Olha o cara aqui. Ó, o que eu tava falando da habilidade, ó. Caiu isso aqui médico, o Meu HP tá 35%. Então eu vou passar por cima, ó. Pronto, ficou 100% meu. Meu HP, ó. Acaba de cair no Deixa maneiro. Né? Hum? Deixa eu jogar Minha princesa, agora o papai tá jogando, viu? Esse cara é de novo aqui, cara. Tá? Oi? Ah, é o Coringa. É... Minha filha, agora o papai tá jogando, tá? Uma chave o papai conversa, tem que ser daqui a pouco, pra poder me Vai lá, vai. Desce aí, pra o papai poder jogar aqui direito. Desce Fecha a porta quando você sair. Filha. Dá bem. Fecha a porta, cabecinha. Minha filha. Querendo ir pro girafa. Lá amo girafas. Tem hambúrguer, tem batata. Sabe aí que eu quero estourar a mina, meu. Tem cachorro quente. Ai, mano. Eu tinha baixado e Ibiu. O de Ibiu. Tem suco. De caranguejo. Nem Opa. O do De kayangue, de suco de caranguejo, que é nem lá de. Suco de caranguejo é um suco K porque tem uma tartaruguinha feita de uva. O corpo dela parece um monte de uva. Como eu sei que ele pula aqui, será que ele botou mina aqui o coim? Cara, o Coringa é muito cagado, cara. Tá mirando outro cara e eu apareci é na frente. Eita, lá vem o míssil do Não é possível que ele esteja ali, não. É porque eu quero que ele te Cara, essa partida foi vergonhosa. barra 13, é? 5 barra de 2. sei que o Coringa vai vir aqui, ó. Ruim oh, demais, olha. que eu tô ali. falando que ele já vinha ali. Aí, mano, ele pulou aqui, ó. Tô falando... É só esperar. É só esperar que dá certo. Bem bom bastante água, tá? Ah, esqueci de contar um ponto. Eu tentei a rede pública, tá? Um remédio. Fiquei mais de um ano e meio tentando. Quando eu consegui, comecei a quimioterapia através desse... Desse remédio. Só que aí não deu mais tempo pro tumor para tratar o tumor. Ele viu passando ali. Aí não. Não adiantou muito aqui minha terapia. Infelizmente agora vou ter que amputar, tá? Galera, eu vou ficar por aqui, tá? Fiquem com Deus. Se puderem doar, doem. E como eu falei, se vocês não puderem doar um valor, não tem problema nenhum. As suas orações. Serão bem-vindas, tá? É, não esqueçam, tá? Não esqueçam de mandar suas histórias. Eu adoraria contar suas histórias. Eu vou deixar nesse vídeo aqui na descrição o link da Vaquinha Online. Se você puder compartilhar, eu agradeço. O meu Pix, lá tá, Banco Itaú. É o meu número de telefone e também é o meu WhatsApp. Aí, se você quiser mandar minha, sua história é lá, tá? Não precisa mandar o seu nome. Eu conto aqui enquanto eu estiver jogando. Beleza? Fica com Deus e até a próxima. Eu fui!